E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui Bom, eu venho trazendo aí, não é de hoje né, eu sempre trago aqui no canal O GTA V com realidade gráficas, gráficos extremos a 4K, coisa linda, coisa maravilhosa Como vocês estão vendo aí um vídeo meu brother que faz vídeos de, de realidade gráfica Que é o Dub Steps Bom, e esse é o GTA V. Então vamos dar o play aqui. Eu acredito que deve estar com som. Olha. Olha isso, mano. Quantos minutos tem esse vídeo? Quatro minutos. Olha isso, moleque. What the fuck, man? Essas músicas não, pô. Tira a música aí. Deixa. Tira essa música aí, Franklin. Essas músicas não. Olha o gráfico dessa desgraça, maluco. Olha isso. Mano, todo tô serrilhado. Ó, se você tem um Pentium, um Celeron, um PC bem fraquinho, dá pra você jogar aí, ó. Olha só que maravilha. Eu duvido se tem placa de vídeo Esse PC que tá rodando esse GTA, velho Tá rodando, é, ó, tá Pra jogar Dá pra jogar <risos> Jogar sim, mano, é. Olha isso, velho Vamos ver se vai ter alguma cutscene Eu abaixei aqui o som do jogo, galera Porque ele tá tocando uma música E essas músicas dão direitos autorais, velho Não pode deixar tocar aqui Eu já falei isso um milhão de vezes Mas sempre tem que explicar Caraca, velho Olha isso, velho Eu quero ver se vai ter Cutscene Quero ver se vai ter cutscene Agora, cá entre nós Puxa um vídeo aí do, do GTA De Playstation 2 Certo? O San Andreas, certo? É igual, mano É, é igual, velho É igual, se você pegar igual o gráfico, mano Olha isso Caraca, velho Meu amigo Não, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou colocar de novo GTA Sandras aqui, velho A gente vai um pedacinho dele também Rapaz do céu Agulho bagulho bizarro Eu vou aumentar o som Porque parou de tocar a musiquinha Mano, eu quero que ele entre numa cutscene, né? eu não sei se ele vai. Nossa, olha isso, cara. Mas você vê que roda lisinho, né? Não trava. Pelo menos nesse quesito, não trava. Tá tudo embaçado, é a minha vista que tá assim, velho. <risos> Bizarro, maluco. Vai subir, vai subir. Eita, caceta. Olha o Franklin, mano. <risos> Vamos ver se vai ter alguma cutscene aqui. Acho que não, ele só, só fez essa, esse pedacinho aí. Bom, não tem nenhuma cutscene. Mano, agora eu te pergunto. GTA. GTA. San Andreas. Pro Playstation 2. Esse é do Playstation 2 mesmo. Pode ver que tá as bordas aqui, ó. Tem muita diferença? A diferença é que... O GTA tem mais detalhes, né? P por ser um... GTA 5 tá mais detalhes. Nas questões das ruas, curvas e tal. É aí, o GTA. Aquilo ali é literalmente o GTA de PS2. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Na cutscene, tem um vídeo com esses gráficos baixos. Pra você dar uma olhada na cutscene que bizarra que é. Mano, fiz melhor aqui, ó. Dá uma olhada nesse boneco. Olha isso. GTA V. Olha a mão do boneco. <risos> Ó, oh, cara dos, dos NPC! Olha lá! É... Que visão maluco! Olha isso, cara! Parece Minecraft, mano. Caraca! Meu amigo! Olha lá, olha lá o boneco! Os bonecos, velho! É isso aí tá normal! Tá não, tá não, tá tudo quadrado. Caraca, olha isso aqui ó no início pra você ver. Ó. Olha isso aqui, ó. o cara tá na casa do Michael. Olha isso. Dá um ligo, dá um ligo. <risos> <risos> <risos> Bom, o que, que você prefere? GTA normal, GTA. Pergunta idiota, né? GTA normal, GTA full graphics. Então, ó, 70 FPS ali, ó, 50. Full graphics, aquele que o primeiro que eu mostrei. O normalzinho. Ou esse daí? É pergunta idiota do caramba, né? Mas enfim, galera. Sempre quando tiver uma novidade em relação a gráficos extremos ou gráficos extremamente baixos, eu vou trazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os canais usados aqui no canal estão tá na descrição. E se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Olha a mãozinha dele. Fui! You are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, boo? What are you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I, I mean, n-word. I, I, that, that's not cool, man. I, I don't say that. You're fucking right and you better keep it right, 'cause this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ah. <laughs> But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this? Wait, wait a second. <laughs> this guy right here? Him? Get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man. I gotta go. <laughs> hey, Simeon, I'm out. I holler at you, homie. <laughs> It's the best part, man. Saw so, Jimmy.